O vídeo de hoje é fazendo a Made -bringa. Como podem ver, eu já estou aqui com a minha sobrancelha totalmente pronta E não se preocupem, o vídeo tá aqui no canal já, já postei, eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá bom? Mas explicando direitinho, essa sobrancelha, ela é de sombra, tá? Então eu fiz o primeiro vídeo é, falando sobre sobrancelha com lápis E esse outro vídeo que eu postei é ensinando vocês a fazer com sombra totalmente natural Como vocês podem ver, fica maravilhoso e ela vai complementar a nossa make. Tá bom? Então fiquem pro vídeo que eu vou ensinar muitos diquinhas pra vocês. Então é isso, meninas. Não esqueça de deixar o like. E se inscrevam no canal porque vai ter muitos e muitos conteúdos pra vocês. E também falem nos comentários o que você tá achando do vídeo. passar esse primer aqui. Primer é uma versão desse aqui, tá bom? Então eu tenho os dois. Esse aqui foi um presente que eu ganhei de uma prima minha, Tainara. Muito obrigada. Aí eu venho aqui, né? Ele é conta gotas, conta gota. Não sei, eu acho que é isso mesmo, conta gota. Aí eu coloco <tose> Tá totalmente seco Olha isso Agora a gente vai pra parte da base Passar aqui por cima Sem arrastar nenhum produto Passar da base em tudo Agora vai vir a parte do corretivo E tá? eu vou dizer pra vocês direitinho Os pontos dessa maquiagem Na parte dos olhos O corretivo vai vir aqui Nesse cantinho Aqui, aqui em cima Pra poder passar a sombra E desse cantinho aqui Interno do olho A gente já vem Pro nariz fazendo essa reta Acima dessa curvinha aqui E é isso gente, agora eu vou dar uma esfumadinha aqui E já já eu volto Ó, já esfumei a parte dos olhos E agora estou fazendo as outras iluminações, tá? Que é aqui no queixo, nariz, testa também. também gosto de marcar, gente Nessa parte aqui do rosto Eu acho que fica bem bonitinho Eu já tô aqui passando, tá? E esfumando tudo então. Agora, meninas, a gente vai pro Usar o meu contorno mate também, vai ser tudo mate. A única coisa que eu tô usando o líquido aqui que é mais, né? Pra deixar um glow é o corretivo, tá bom? Meninas, olha só a pele como tá aí no vídeo pra vocês A pele mais, ela vai ter sim, algumas coisas Mas ela está ótima E tá bem brilhosa também, tá? E agora vamos lá, vou usar meu pó Maisena <risos> Eu vou usar meu pó maisena O meu faz tudo é, Melhor do que muitos pores por aí Vou passar aqui nos cantos de iluminações, tá? Queixo, olho, testa etc Meninas, tá queimadina na cara Tem que selar bem, né gente? Tem que selar muito bem esse negócio Ó, oh, tá assim Agora eu vou apenas dar uma espanadinha aqui na parte do nariz E partir pro olho Meninas, e na maquiagem dos olhos Eu vou fazer um cut crazy Eu acho que é assim que fala E na gringa é muito famoso esse tipo de maquiagem então eu vou fazer ele aqui pra vocês E é bom que já, quem não sabe, já vai aprender Então vamos lá é, Vai ser um Cut Crazy mais nude tá? Vai ser uma maquiagem nude Nude com preto Então eu vou começar aqui com um tom mais clarinho Tá? Eu vou começar com esse tomzinho aqui Mais claro E vou esfumando Aqui na parte do côncavo Essa partezinha aqui, ó Aí eu coloco aqui um, três pontinhos Um, dois E aqui no cantinho depois de fazer os três pontinhos, meninas Agora eu vou aqui, ó Esfumando tudo Tá? Até não tiver nenhum tipo de marcação Consequentemente, gente, esse tipo de maquiagem Ele vai ter mais cores desse lado daqui, tá? No fundinho do olho Aqui no início não tem muitas cores Então vocês pezem o dedo mais aqui, tá certo? Que não coloque muita sombra não Porque no final a gente vai colocar o Corretivo, hum. três pontinhos e esfuma pra fora. Olha só, com, o mesmo, com a mesma sombra Eu fiz esse esfumadinho Tá? No cúncavo, ó. Essa parte aqui eu ainda não passei nada E aí nessa parte que eu ainda não passei nada Nessa parte aqui, aqui O olho, tá? Aqui no finalzinho Eu vou passar o marronzinho mais escuro Um pouquinho mais escuro do que o outro Primeiro eu passei esse E agora eu vou passar esse e vou esfumar Bem abaixo dessa sombra mais clara Eu vou esfumar essa mais escura Fazendo um degradê, tá bom? Mesma coisa, um pontinho aqui Aqui. Essa parte não precisa passar aqui pra frente, tá? Aí você vai fazendo aqui, ó, só esfumando em circo, tá? Não precisa passar pra fora, porque essa make, que a proporção dela é alongar o olhar e não puxar aqui pra fora, beleza? Então, só essa partezinha aqui, ó, tá ótimo. Então, a gente vai só aqui esfumando. Agora com o um pincelzinho, né, de blush Eu vou dar uma esfumadinha aqui na parte de cima Meninas, essa parte eu já terminei E agora a gente vai fazer o cut crease Pra começar, eu vou estar tá tirando... Algum excesso de maquiagem que ficou aqui na frente Com o cotonete, tá bom? Fazendo já aqui a curvinha Ó Essa curvinha aqui do olho Tirando qualquer excesso de maquiagem Que tem aqui nesse local Pra ficar mais fácil Quando eu colocar o corretivo Tá bom? Olha só, melhorou mais Aqui o aspecto Aí eu vou vir aqui o meu pincel, língua de gato E vou pegar o corretivo branco E vou passando aqui nesse local Do Cut Crazy, tá? Aí vocês vão ver como é que faz Olha só, vou fazendo aqui a marcação, ó Dou um pontinho aqui E dou um levantado no olho Assim, ó Fez isso, gente, já vai marcar automaticamente Até onde o Cut Crazy tem que ficar Aí eu levanto aqui pra dar mais uma marcadinha dou um, Mexo mais o olhar e pronto, já vai estar tá aqui o círculozinho E é só eu seguir essa marcação que o meu olho fez, tá? Aí eu venho aqui só fazendo o seguimento Pronto, meninas, eu ajustei aqui direitinho Você pode escolher a cor que você quiser, mas como aqui é tudo nude Então o mais comum, né, do Cutie Crazy vai é ser mais branquinho só depositando, tá gente? Não faz assim não, só deposita mesmo no olho e é isso Olha só meninas como é que ficou Agora vem o um segredinho Novamente a gente volta a esfumar com o um pincelzinho Com uma cozinha mais escura Uma mais escura aqui Do marrom, tá? Do marrom E vou esfumando Juntamente com o Put Crazy, tá? Você vai esfumando aqui até se misturar nessa parte aqui, ó Dessa forma, gente Não precisa ser nada pesado Só isso aqui já é o bastante Ó, bem do olho fica assim E agora eu vou fazer aqui desse lado E já já eu volto com o resultado pra gente terminar essa maquiagem Meninas, deixa eu amarradinha no cabelo Pra gente concluir a nossa make a gente já fez o esfumado, já fez o Good Crazy Agora a gente vai passar para a parte preta Também já fiz aqui no outro olho, né? Mostrei o primeiro olho para vocês E o outro eu fiz aqui bem ligeirinho E agora eu vou mostrar o segredo para alongar os olhos, tá? Com o lápis preto, a gente vem aqui, gente, na linha d'água E dentro do olho Vou puxar aqui o meu dedinho que eu vou fazer com uma mão mesmo, tá? Mas vocês se auxiliam com as duas Meninas, agora a gente vem aqui com o próprio lápis E dá um puxadinho Gente, aqui, ó Agora, meninas A gente vai ter que usar o delineador Só que no momento eu tô sem o meu Então eu vou usar o lápis pra vocês verem que também dá pra fazer De outras formas, tá bom? E aí, se você tiver o um delineador usa o delineador Mas eu vou fazer aqui com o lápis Aí a gente vem aqui, passa o lápis Apenas bem na bordinha os cílios, tá bom? Com o próprio lápis, gente, eu passo um pouquinho aqui, ó, nesse cantinho, passei aqui com o próprio lápis, eu venho com o nosso pincelzinho esfumando esse lápis apenas aqui no final, tá bom? Pronto, agora a gente vem com a sombra preta Tá? Necessariamente, a gente, é melhor com a sombra Mas dá pra fazer com sombra, com lápis Continue esfumando De preferência, esfumar em círculo E sempre puxando aqui pra cima, tá bom? Tira o excesso na mão E vai esfumando O resultado Agora vamos fazer do lado de cá Olha só, meninas, o resultado Agora a gente vai para a parte aqui de baixo Tá? Aí eu vou passar Um pretinho Bem pouco, gente, aqui, ó, no finalzinho do olho Bem pouquinho mesmo, só pra encaixar Ali com, com em, em cima Caso passar muito pra fora, gente, vocês podem ver com tonete tá só dando uns ajustezinhos. Aí no restante do olho, gente, eu vou passar aqui o marrom, tá? Nessa parte aqui de baixo. Vou ver esfumando o marrom. Praticamente eu já estou concluindo a maquiagem os olhos estão assim, mediano E de baixo Ficou assim o olho De longe né? Tá perfeito Agora a gente vai escolher o iluminador Tá, eu tô pensando aqui entre um rosado Mas no olho eu vou colocar um clarinho mesmo Pra dar um destaque Aqui no Cut Crazy Tá bom? Só aqui nesse cantinho Gente, ó Aqui no cantinho hum. e Agora eu vou fazer o contorno Da pele em pó, eu já fiz o contorno Já passei tudo em líquido Agora vai ser em pó Os mesmos da sobrancelha e do olho Não tem nenhum problema, pega aqui Bata assim um pouquinho Já vou esfumando aqui ó Pra selar tudo Esfuma aqui só pra selar O contorno líquido de baixo Gente, essa make, vocês tira aí na faixa de duas horas pra fazer. Sem brincadeira nenhuma. Não sei por que eu tô gravando, eu não sei. Sei que já tá com duas horas quando eu tô aqui nessa luta. Mas vale a pena, gente. Vale muito a pena. A maquiagem fica muito bonita. Fica muito bonita mesmo. Viu? Então é só questão de treino. Então se você for fazer essa maquiagem pra sair pra algum lugar, arrume um tempo pra se arrumar, viu? Porque demora muito. Não vai dizer que é em 30 minutos não, que não é em 30 minutos não. Mas fica lindo... E vale muito a pena, vale muito a pena sim, porque eu acredito que ela tem uma durabilidade muito grande. vai, né, pra nossa parte preferida que é o iluminador, vocês já sabem como é eu vou dar uma espalhada aqui nesse ó, maisena vou dar uma espalhadinha aqui, gente, já tá bem sequinha, pelo tempo que eu passei fazendo o olho pelo tempo que secou tudo, tá perfeito gente, a fixação, tenho certeza que aqui, gente dura o dia todo, pode ter certeza, viu, mas olha, gente tá me impressionando eu não achei que eu seria capaz Juro. vou usar essa paleta aqui a que eu sempre uso e também tem uma gente. essa daqui Oh, gente, tão bonitinho. Comprei faz muito tempo. Foi 5 reais. Sei que tem muito aqui ainda. Ó. Aí eu vou usar essas duas cozinhas aqui. Que Elas são meio rosadas. São corpinhas. Tão bonitinho. Aí eu vou usar aqui. Ó. Olha, gente, o brilho dessa pijama é barata. Pequena, desvalorizada. Meu filho, é mais um brilho, viu? O brilho. Vou passar também o mais douradinho, que é esse aqui. Vou passar esse mais douradinho também por cima. Pra dar. Ah, oh, sei lá, vai que dá algum destaquezinho a mais, né? Ó. Oh. Mesmo esse mesmo bicho eu vou passar no nariz. Eu não vou passar o rosinha no nariz, porque fica estranho. Então no nariz a gente sempre passa um prata ou um douradinho claro. Tá? Ó. Aqui na pontinha. Vou passar aqui na pontinha. parte aqui e espalha não, nessa parte do meio não dá nem pra ver direito mas fica muito lindo gente dá um destaque batom pronto, agora a etapa final que é o batom foram esses, eu vou passar na lateral da boca esse marronzinho, pra fazer tipo um degradêzinho no batom Vou usar esse verdinho, que ele fica roso na parte do meio, na parte do meio E o brilhozinho por cima Resultado, gente Eu amei, simplesmente adorei Olha só esse olho Senhor amado Que perfeição Gente, só explicando para vocês Eu não sou profissional Eu não tenho certificado, não tenho nada Eu aprendi pela internet Com muita prática E pra falar a verdade, eu nem sei se a forma que eu fiz está certa Ok? Eu fiz o meu jeitinho Independente de você fazer diferente De pulando ou ciclando Cada um tem o seu jeitinho o de fazer, o importante é sair certinho no final, viu? Então é isso, é, futuramente eu, pre eu pretendo sim fazer um curso de maquiagem e vamos ver, né? Mas e aí, agora me digam o que vocês acharam da maquiagem, se vocês fariam, se, se vocês já fez essa maquiagem Digam para mim nos comentários também, tá? Me, me suponham conteúdos de vídeo para eu me trazer para vocês E outra coisa, hein? Não esquece de deixar teu gostei Que eu passei aqui duas horas sem na cadeira Gravando esse vídeo pra tu, mulher Então não esquece de deixar teu like Já vai lá, curte tudo Se inscreve no canal que logo logo eu vou trazer Muitos e muitos vídeos, muitos conteúdos Muito obrigado mesmo De coração E eu vou postar fotinhos lá no Instagram Não esqueçam de seguir que então eu vou deixar aqui O meu arroba E é isso gente, um beijo e até o próximo vídeo Tchau